Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Morne e venho aqui apresentar o projeto Arquivo da Opinião que submeti ao concurso dos prémios Arquivo.pt 2018. Portanto, um pequeno resumo sobre mim. Eu sou formado na área de Física, em mais concreto Física de Partículas, onde me doutorei na Universidade de Coimbra. Depois fiz um pequeno desvio na área da Investigação onde hoje em dia sou investigador eh, em regime pós-doutoramento do INDESC-ID na área de processamento de língua natural. Eh, onde estou focado principalmente na análise de textos políticos, em concreto debates parlamentares e eh, da Assembleia da República e artigos de opinião, eh, a partir do qual nasceu este projeto. Portanto, o, o que é que são os artigos de opinião? O, o, os artigos de opinião são publicações de autor, também podem ser mais do que um autor, que, com a anseio de periodicidade que na sua generalidade comentou os mais uh, variados assuntos políticos. Portanto, são os artigos que geralmente estão presentes na coluna de opinião de todos os jornais uh, uh, e que têm espaço constante em todos a, os agentes de média. Portanto, o, os artigos de opinião, aparentemente que são de, de autores, e estes autores, muitos deles não têm nenhuma responsabilidade uh, governamental ou não estão ligados a instituições públicas, uh, são considerados um reflexo da opinião pública, mas a partir do momento que têm uma visibilidade grande, porque são uh, publicados nos jornais e são lidos por milhares de cidadãos e eleitores, é? uh, significa que eles também são considerados não só um reflexo da opinião pública, mas uma fonte de influência da mesma. Uh, e, portanto, a partir do momento que são este, uh, não só fazem parte da opinião pública, mas também são reflexo, uh, uma fonte de influência desta da opinião pública, significa que são uma componente muito importante do debate público que uh, que gira em torno das, das questões públicas. Uh, e, portanto, a partir desse momento, que, que, que é uma componente essencial do debate público, significa que... É necessário pensar na criação de uma memória, na de memória dessa componente do, do debate público. Portanto, a memória da discussão pública é sempre essencial a qualquer democracia, porque a memória permite recordar o confronto das ideias, permite recordar as lógicas argumentativas, o posicionamento dos diversos atores políticos, que neste caso em particular é mais relevante, porque muitos dos atores políticos que nós vemos hoje foram ou são eh, cronistas, ou então muitos dos cronistas ou destes autores dos artigos de opinião, no futuro serão eh, políticos ativos. E portanto, eh, eh, o guardar ou a criação de memória deste tipo de debate é essencial para, para, para nós mais estarmos, recordarmos e, e assim temos um debate mais eh, dinâmico. Uh, tendo em conta que são milhares de artigos que são publicados anualmente, uh, não basta ter os artigos armazenados fisicamente, num, num arquivo ou numa biblioteca, significa que, que também é necessário uma digitalização deste tipo de documentos. Uma digitalização que permite a criação de ferramentas uh, digitais que facilitem ao utilizador o uso deste tipo de, de, de documentos ou a pesquisa de documentos. E, portanto, quando eu falo de digitalização é de ferramentas que permitam a criação de ferramentas como por exemplo um motor de busca ou fazer pesquisas por autor, por palavra chave ou por título, etc. Uh, e obviamente que estas, este tipo de digitalização também tem que ser de acesso público, de disponibilização pública e de fácil utilização na chamado paradigma do user friendly. Uh, e daqui desta ideia nasceu o arquivo da opinião Portanto, o, o, em termos muito simples, o Arquivo da Opinião é um repositório online de, de, dos artigos da opinião, uh, publicados nos médias portugueses. Uh, o Arquivo da Opinião, neste momento, uh, está indexado mais de 80 mil artigos, uh, publicados entre 2008 e, de, e 2016, que uh, nos principais jornais portugueses estão identificados mais de 3 mil autores e reconhecidos e indexadas mais de 30 mil palavras-chave. Uh, em termos de fontes, como é que foi criado o, este arquivo da opinião? Foi, a fonte principal foi o arquivo .pt, é mais concorrente a sua API, uh, onde a partir dela foi possível encontrar os URLs, os links dos artigos da opinião e a partir daí retirar o código HTML. Depois, uh, uh, uh, a, a segunda fonte foram os próprios páginas dos jornais online, aquelas que permitiam eh, ir buscar mais atrás no tempo eh, estes artigos em, em concreto, pois nós mais à frente vou mostrar o mais concreto do público e o jornal de, de negócios. Portanto, o, o Arquivo da Opinião tem três principais componentes, da primeira é o motor de busca, eh, o motor de busca eh, tem disponível um motor de busca que permite procurar, Uh, uh, os artigos por palavra ou por expressão exata portanto tal como no Google quando nós colocamos uma palavra ele dá-nos os artigos uh, uh, que que mais se assemelham à procura. Nós aqui, neste caso, também está implementado esse tipo de procura, mas também uh, uma expressão exata, se nós quisermos um, os artigos que têm especificamente uma expressão uh, uh, exata, que colocamos entre aspas, tal como fazemos, aqui também está implementado. Depois, o, os, os artigos são listados, aqueles que eles encontram e que podem ser uh, filtrados por autor, período temporal ou jornal de publicação. Depois tem outra secção destinada a, aos autores, onde nós podemos pesquisar entre os tais 3.000 e tal uh, autores que estão indexados, por exemplo aqui dão um exemplo onde eu estou a pesquisar por Tavares, ele dá os, os, os, os todos os autores cujo nome que tem o nome Tavares uh, e faz um ranking pelo número de artigos uh, que têm na base de dados, aqui neste caso em particular uh, o, primeiro, o primeiro lugar é o Rui Tavares que tem 829 uh, artigos e portanto por nós clicamos no autor e mostra a página que cada autor tem então nesta página do autor existe uma informação um pouco mais substancial ou não só a lista dos artigos e que podem ser filtrados por data ou por jornal depois tem uma nuvem de palavras-chave que é criado com um algoritmo que foi criado no, no, no laboratório que lista que mostra os termos mais relevantes no conjunto de, de de textos eh, analisados, neste caso nos textos do Rita Vaz, e depois mostra-nos mostra as entidades mencionadas pelo autor na coluna da direita, entre pessoas, locais, organizações, aquelas que foram mais citadas, neste caso em particular nós podemos ver, por exemplo, que as or das organizações mais citadas pelo Rita Tavares estão ligadas à União Europeia, sendo a primeira o Parlamento Europeu e a segunda a União Europeia. Depois, numa terceira secção, que é dedicada às palavras-chave que estão indexadas, ou seja, houve processamento do texto e do texto foram identificadas um conjunto de palavras-chave, as palavras-chave mais relevantes, 30 mil, mais 30 mil, podemos fazer a pesquisa e ver as tendências de uso. Por exemplo, eu aqui vou mostrar o exemplo da eutanásia, que foi discutido foi muito discutido a semana passada. Uh, uh, nós podemos ver aqui a tendência de uso. Há dois picos de uso historicamente uh, uh, em 2009 em 2016, que se mostra na, na, nesta, neste pequeno quadro em cima. Depois mostra-nos o, o número de artigos por jornal, e vemos que o público tem muitos mais artigos. Uh, Uh, a discutir a questão da eutanásia do que os restantes uh, e depois no terceiro quadro temos as, as palavras-chave relacionadas, ou seja, aquelas que co-ocorrem uh, estatisticamente mais com, com, com a palavra em análise no texto, onde nós, neste caso, podemos ver que, desde que, que as, as palavras-chave que mais co-ocorrem são a despenalização, testamento vital, o aborto, uh, ou seja, vemos que, por exemplo, a questão do aborto é muitas vezes discutida também em paralelo com, com, com a eutanásia. Portanto, em termos de números uh, é, concretos, termos, os artigos são 85.530 artigos, que neste momento a base de dados tem, temos 3.571 uh, uh, uh, autoras, temos esta lista de jornais, uh, de tanto diários como semanais, onde semanais é apenas o Expresso e uma, um, uma revista uh, semanal a sábado. Uh, em termos de artigos por jornal, o maior número de artigos uh, são os do público, 24.000, Uh, seguido do Jornal de Negócios de 14 mil. Em termos de fontes, temos os mesmos 24 mil do público e do Jornal de Negócios, que são, aquelas, são aqueles artigos uh, pelos quais foi extraído diretamente do Jornal, ou da página do Jornal, porque a página permite ir recuar no tempo até 2008, e a, a grande fatia do arquivo.pt, onde foi necessário usar a, a sua API para ir buscar o histórico da página do Jornal e daí extrair os artigos. Uh, Finalmente, versão 2.0, o que está neste momento a ser trabalhada pretende incluir mais jornais. Por exemplo, falta aqui o Observador, que, no, que é, é, é hoje é tão relevante como os outros. Não foi logo incluído porque o Observador só começa em 2014 e, portanto, uh, uh, no período que estou a considerar, o é, começo começa em 2008. Uh, isso significa que também queremos alargar o período temporal, não só mais para trás, mas que, que também mais para a frente, para começar a, a incluir a versão mais atua, uh, artigos mais atuais e depois também é importante incluir informação das redes sociais, uh, uh, no caso em concreto queremos indexar as páginas públicas dos autores, qualquer autor hoje em dia tem, muita, tem a sua página pública do Facebook, o, o, o, o seu a Twitter, que é necessário também introduzir essa informação e a, a introduzir métricas de partilhas e interações dos artigos da opinião, como comentários, likes, etc. E o partir do temos esta informação a introduzir a monitorização em tempo real. Uh, podem visitar uh, o arquivo da opinião em www.arquivo-da-opinião.pt. Obrigado.